Há 4 bilhões e meio de ano, o enorme sistema de Angona começou a aproximar-se da vizinhança do vosso Sol, então solitário. O centro desse grande sistema era um gigante espacial escuro, sólido, altamente carregado e possuído uma tremenda força de atração gravitacional. À medida que Angona se aproximava mais do vosso Sol, em momentos de expansão máxima e durante as pulsações solares, correntes de material gasoso eram atiradas no espaço, como línguas solares gigantescas. Inicialmente, tais línguas flamejantes de gás invariavelmente caíam de volta no sol, mas no momento em que Angona se aproximava mais e mais, a atração da gravidade do gigantesco visitante tornou-se tão intensa que essas línguas de gás quebravam-se em certos pontos e as suas raízes caíram novamente no Sol, enquanto as partes mais externas destacavam-se, formando corpos independentes de matéria, de meteoritos solares que imediatamente começaram a girar em volta do Sol em hortas elípticas próprias. E à medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrusões solares tornavam-se cada vez maiores, mais e mais matéria era retirada do Sol e transformava-se em corpos circulares independentes no espaço circunvizinho. Esse estado desenvolveu-se por cerca de 500 mil anos até que Angona aproximou-se ao máximo do Sol. Depois dessa aproximação, o Sol em conjunção com uma das suas periódicas convulsões internas experimentou uma quebra parcial e enormes volumes de matérias desprenderam-se simultaneamente de lados opostos dele. Do lado de Angona foi sendo atraída uma vasta coluna de gases solares pontiaguda em ambas extremidades e com um bulbo protuberante no centro E que se destacou permanentemente do controle imediato da gravidade do Sol Essa grande coluna de gases solares que assim separou-se do Sol Posteriormente converteu-se nos 12 planetas do Sistema Solar Os gases ejetados por uma repercussão do lado oposto do Sol Causado pela maré Que correspondeu à extrusão desse ancestral gigantesco do Sistema Solar Condensaram-se desde então em meteoros e poeira do espaço no sistema solar, embora uma grande parte dessa matéria haja sido recapturada posteriormente por gravidade solar à medida que o sistema de Angona foi afastando-se no espaço remoto.